Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre misericórdia Que é uma coisa que a gente fala muito, principalmente a gente que acredita em Deus Tudo é misericórdia, misericórdia fulano, Senhor da Glória O que, que significa misericórdia? Bem, para muitas pessoas misericórdia é o ato de perdoar, é a compaixão, é o ser bom Se você colocar no Google, vai falar assim dor, solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade, o ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça e clemência. Pois é, misericórdia e graça não são a mesma coisa quando se trata da Bíblia. Pode até ser no dicionário, mas na Bíblia não tem nada a mesma coisa que a outra. Por quê? Porque a graça é o favor imerecido vai ter um vídeo só sobre isso, mas é aquilo que você recebe sem merecer. Isso é graça. Agora misericórdia é outra coisa. Misericórdia é aquilo que você não recebe, mas merecia. Em outras palavras, imagina uma criança que a mãe vira e fala assim: "Se você não encher a água da geladeira, você vai apanhar". Aí ela não enche, e a mãe não bate. Em tese, naquele momento ali daquela lei, daquela mãe, daquele filho, ele merecia apanhar. Mas ela não vai bater. Isso seria um ato de misericórdia. Ele mereceria, mas ela não vai fazer. Não tô aqui falando pras mães baterem nos filhos, por favor. Mas assim, estou tentando explicar que a misericórdia é quando algo acontece para que você mereça um castigo, para que você mereça uma punição, mas você não vai receber isso. Então, todas as vezes que o Senhor diz que terá misericórdia de nós, Ele está dizendo o seguinte, vocês mereciam, mas eu não farei. Só que o que a gente merece? Vamos pensar bem nas nossas atitudes em relação a Deus, em relação à humanidade, em relação ao planeta. A gente não merece nada de bom, a gente só faz cagada na vida. Então, se a gente fosse ser julgados por Deus através daquilo que nós merecemos, então nós iríamos receber problema, iríamos receber juízo, iríamos receber condenação, Porque nós não fazemos nada para merecer coisas boas. Enquanto que Jesus fez todas as coisas boas para merecer todas elas. então ficando um pouco difícil? Então eu vou ler para vocês o que a Bíblia diz em relação à misericórdia. Lá... Em Êxodo, bem no começo, 33, 19, Deus já responde falando assim Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar Então a primeira coisa é que Deus vai ter misericórdia de quem Ele quer ter às vezes você vira e fala, Deus tem misericórdia de mim, eu sou tão bonitinho, eu dou dízimo, eu dou oferta. Se ele quiser, ele vai ter. É a primeira coisa. Porque às vezes você quer julgar Deus pela misericórdia dele com outras pessoas. Exemplo, mas senhor, o irmãozinho ali fez tudo errado, como assim o senhor vai abençoar ele? Como assim o senhor vai ter misericórdia dele? Vai lá e leia Ele vai ter porque ele quer. Pronto, acabou. Deus quis. Deus, ele deseja ter misericórdia. Ele é misericordioso. Ele é perdoador. Ele é um Deus que não quer derramar juízo, ainda que a gente mereça. Lá em 1 Reis 8,59. Que o Senhor nosso Deus lembre sempre dessa oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que ele tenha misericórdia do povo de Israel do seu rei, de acordo com. Com o que precisarem. É importante que nós, crentes, possamos orar para que o Senhor tenha misericórdia das outras pessoas. Porque quando o Senhor tem misericórdia de outras pessoas, nós estamos exercendo amor, intercessão. Estamos orando para que elas não recebam aquilo que mereceriam. Porque o que a gente mereceria é ruim. Uh, inemias. 9,19. mas tu não os abandonaste no deserto porque a tua misericórdia é grande, não retiraste nem a nuvem nem o fogo que de dia e de noite mostrava a eles o caminho. O que, que Neemias está dizendo? Que o povo de Israel quando estava lá falando mal de Deus, blasfemando a Deus, merecia castigo, merecia que Deus os abandonasse, só que Deus não os abandonou, isso é misericórdia. Mais uma vez, em Salmos 56.1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmos 57.1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmos 67.1, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Os salmos vão falar muito de misericórdia. Toda vozinha gosta de salmo, né? Sempre tem uma Bíblia aberta em algum salmo. Os salmos tratam muito de misericórdia. Por quê? Porque quem escreveu foi Davi. E Davi, ele sabia que ele não era bom. Quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi entendia que sem Deus não tinha nada de bom nele. Então, quando a gente quer ser parecido com Davi, quando a gente quer ler os salmos como se fossem nossos, e a gente pode fazer isso, a Bíblia toda é para que a gente leia como se fôssemos nós também. Bem, quando a gente fala isso, a gente tem que entender o seguinte, Deus nos ama e tudo que existe de bom em nós foi ele que colocou. Que se dependesse só de nós, seria muito ruim. É essa a questão, é esse o coração de Davi. Enquanto ele pede misericórdia mil vezes em Salmos, é porque ele entende que ele precisa que o Senhor tenha misericórdia dele. Se não, se fosse por ele mesmo, estava tudo ruim. Agora, já no Novo Testamento, em Romanos, assim por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber da misericórdia dele. O que o Romano está dizendo? Que o Senhor quer derramar a misericórdia dele para todo mundo, não só para Israel, não só para os judeus, não só para o povo escolhido. Então, às vezes, você não vai perceber, mas o Senhor quer mostrar bondade, Ele quer mostrar perdão, Ele quer mostrar que Ele é justo em amor, que Ele, que Ele te ama, que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai te castigar. E isso, às vezes, acontece com você ou com outras pessoas que você julgaria não merecedoras. Mas você concorda que ninguém é merecedor? Que ninguém é perfeito? Porque se um de nós fôssemos, a gente podia ter morrido na cruz tranquilamente. Então, a misericórdia, ela se trata daquilo que Deus, somente Ele, poderia derramar sobre nós. Que é o fato de olhar pra gente e falar Esse povo só peca, esse povo só reclama Se tá calor reclama, se tá frio reclama Mas ainda assim eu vou amar eles Ainda assim eu vou abençoar eles Ainda assim eu vou mandar o meu filho unigênito pra morrer por eles Porque eles não mereciam, mas pela misericórdia Entende? Então eu vou derramar Em Efésios 2,4 A misericórdia de Deus é muito grande E o seu amor por nós é muito Em 1 Timóteo Várias vezes aconteceu, acho que é o livro da misericórdia, 1 Timóteo. Aparece várias vezes que a graça a misericórdia, a paz do Senhor, porque é o motivo que Deus teve misericórdia de mim para que ele pudesse mostrar paciência comigo. Deus teve misericórdia de mim. Timóteo mostra muito misericórdia de Deus. Em 1 Pedro 2, 10. antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são um povo. Antes não conheceu a misericórdia dele, mas agora já receberam essa misericórdia. Em 2 João 1:3, que a graça e a misericórdia, a paz do do Pai e Jesus Cristo, o Filho estejam conosco em verdade e amor. Judas 1, 22. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros tirando-os do fogo. E para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelo pecado. E em Judas 1, 23. O que, que você está querendo dizer? O que, que a Bíblia está mostrando para nós? Que nós devemos ser um povo misericordioso. Que nós devemos olhar para as pessoas e não pensar no que elas merecem. Pensar no que Deus quer entregar. Não pensar que eu mereço o melhor. Pensar que eu não mereço nada. Mas é em Cristo, porque Jesus mereceu todas as coisas, então eu sou abençoado. Olhar para os irmãos da igreja Olhar para as pessoas que nós amamos Com um olhar de misericórdia Com um olhar de generosidade Parar de julgar e ser misericordioso É o que nos faz parecer um pouco mais com o Senhor É o que ele busca para o povo dele Um povo que não julga Um povo que ama Um povo que não olha para o outro com um olhar de Você merece isso e isso Mas olha, o Senhor é misericordioso E ainda assim ele vai te abençoar E ainda assim ele vai te amar Por quê? Porque aonde é tem muito pecado tem muita misericórdia. Por que, que eu sou tão apaixonada no Senhor e na Bíblia e na salvação? Porque eu sei que eu não valia nada e eu sei que pela misericórdia do Senhor, hoje, Ele pode me usar. Então, quando a gente começa a olhar para as pessoas... Ah, minha roupinha de ratinho, tá vendo? É. Você pode pensar falar assim, gente, essa menina tá com a roupa de rato, ela não merece falar de Deus, porque ela não está com um véu no rosto. Pois bem, eu não preciso disso, Jesus já fez tudo isso por mim. O maior ato de amor, de perdão, de clemência e de piedade que Deus teve por toda a terra... Foi o sacrifício de Jesus, foi quando ele se fez misericórdia por nós. Quando ele olhou para nós e falou, eles não merecem as bênçãos, mas então eu vou lá e vou merecer por eles. E agora através de mim, Jesus, eles vão ter acesso às melhores coisas. À salvação, aos dons do Espírito, aos frutos de amor e de graça. Então a diferença principal de misericórdia e graça é que a graça é o favor imerecido, é o que você ganha que você não merecia, agora a misericórdia não, você merecia, mas não recebe. Então basicamente se trata de coisas ruins, que aconteceriam conosco, mas em amor e graça e perdão e glória de Deus, então nós não recebemos. Eu espero que tenha ficado claro, mais uma vez aqui embaixo vai estar todas as referências de misericórdia da palavra, e em nome de Jesus que tenhamos um olhar misericordioso para as pessoas, amém? Que o Senhor te favoreça.